Então tá galera, vamos curtir aqui a versão demo do game Medieval E hoje é dia de enfrentar monstros e eu tô no comando <risos> É, hoje a Gabi que vai enfrentar aqui a parada E é o seguinte, essa aqui é um remake de um clássico de Playstation 1 que saiu lá em 98 Então vamos conferir como é que tá essa versão demo aqui do game no Playstation 4 né? Lembrando que esse game é um exclusivo de Play 4 e vai sair ainda nesse mês de outubro né? Vamos lá então galera <risos> e uma coisa que eu gostei bastante desse game é que ele tá tudo localizado, tá traduzido, tá dublado, tudo em português brasileiro. Coisa né? é linda, é maravilhosa quando isso acontece, né, gente? Que bom. bom! E tá bem colorido o jogo, pelo que a gente viu, né? Ah, com a trilha sonora caprichada. Vamos nessa então, hein? Ah, Aí, o, Mago. o Mago ressurgindo. O herói de galo mesmo. Ah... Aí é nosso vilão, uhum. Esse sim é o Mago. <risos> <risos> ah, tá da hora, o visual tá nosso uhum. aí, falando de cinemática que eu gosto. Vai ser bem divertidinho assim mesmo. Né? <risos> visual também. Ali. <risos> Nossa, cadê o olho? É, Daniel Fortes. Ui, que agonia! <risos> tá na hora de levantar, né? Eu só ganhou uma segunda chance nessa história de ser herói. <risos> <risos> Vambora! Você ressurgiu, ser <risos> Daniel Fortes. É, a dublagem é massa! <risos> O herói de Calomir, que sucumbiu ao primeiro ataque... <risos> Sucumbeu matar de volta! A névoa da guerra e os mistérios do tempo conspiraram para transformar este carne de flechas no salvador da pátria. <risos> Mas sabemos a verdade. <risos> <risos> Você vai, em paz. O destino deu uma segunda chance para ele uma chance de esquecer a verdade só de né? derrotar o Sarok e de fazer lenda. Que se linda eles não estão botando fé nele, que sou eu que estou jogando hoje <risos> é que é a Gabi que está jogando aqui, <risos> mas vamos ver aí, ó. Então, tá calma, muita calma <risos> meu Deus, fazendo... eu não creio que eu arranquei meu braço para dar paulada <risos> nos outros, tá? Ó, dá uma conferida no livro ali, caraca, tá jogando tá. as paradas. Dá uma conferida ali no aqui livro. Eu que eu... Longe, aqui eu jogo longe, e aqui eu pulo, tá. Olha, olha. Ó, vai tá, até o livro e aperte. Tá. Criado. Você deve estar fora de forma depois de passar 100 <risos> anos deitado. Use a cripta para se habituar a seu novo... Ah, vai ser uma espécie de tutorial, eu imagino, no, no início aí, né? Uhum. Beleza, vamos seguir lá já vi que tem um baú, né? Tá. Ah. ah, e tem outro... Ah tá, os livros eles vão dar as dicas aqui, né? Vou primeiro aqui no baú? Pode ser, vamos dar uma olhada. Ei, hey, querida. <risos> aí, ó, já conseguiu usar uh. esses uns punhais aí né? umas adagas adagas arremessáveis tá. aí para arremessar ó, ah, ó. Aí, ó. tá lá, mais o braço. A já gastou três né <risos> gastou <risos> tá não lá. creio aí ó tem um monte de coisa tá primeiro aqui olha aqui os tesouros encontrados serão adicionados ao total tá. de moedas elas são usadas para comprar itens das gananciosas gárgulas comerciantes. <risos> Aqui tá, tem os NPCs de mercado aí, mais pra frente, aí as moedas, né? Ah, beleza. Você encontrará garrafas de vida por Galomir. Elas contêm a mesma magia que lhe despertou e farão com que você retorne do <risos> mundo dos mortos outra vez. Quando sua vida estiver baixa, usá-las ajudará você a se sentir um pouco melhor. <risos> E lembre-se de enchê-las sempre que puder. Ok. O negócio que a gente é o um esqueleto, mas a gente tem um cara vida, né? Então, a garrafa de vida. Boa. Aí agora? Que isso? Ah, vai precisar de uma runa estelar aí, ó. Ainda não dá pra usar. Uhum. Provavelmente, a gente vai ter que encontrar em algum lugar da dungeon. Esse aqui né? eu já olhei, não? Não, ainda não. Quando quiser deixar a cripta, aí, você verá uma saída no fim do corredor. Para liberar os portões, é preciso achar uma hum. pedra rúnica e colocá-la na mão estendida perto da entrada. Tá, ah, okay. boa. Então tá, aqui nos cantinhos não tem não. Vamos uma explorada aí, ver se tem alguma coisa. Tem um corredor lá que tu pegou um baú. Tá, pra cá, né? É, que eu acho que dá pra avançar por lá, ó. Deve ter alguma coisa aí no fundo. Aqui aí também tem. tem outro é. livro. Algumas armas hum. têm poderes e habilidades fora do comum. Não deixe de testar cada arma para descobrir as habilidades secundárias delas. Boa. Certas habilidades de armas são imediatas e outras podem precisar de um tempinho para carregar antes de liberar ah, todas... Tem algumas se... que tem um cooldown, né? Que é um tempo de espera. É. Né? Aí, ah, a runa... Que difícil de encontrar. <risos> eu sigo ou volto? Vamos ver, vamos seguir aí. Vamos ver o que dá para pegar, ó. Ah, já dá pra pular. Gabi ah. <risos> pulou, só que na água, né? Vai tá valendo. Ah, não era pra pular na água. Entendi que era pra pular na <risos> pra água. Pular uma... <risos> que louca! Tá, tem livro aí já tem um espaço. Durante espada. suas viagens por Galomir, você coletará vários itens. Para ver seus itens ou usar um hum. deles, acesse seu inventário. Dentro dele está o livro de Galomir que irá registrar os cidadãos que você encontrou, <risos> ele fica olhando além a câmera de fazer também. observações interessantes que apenas uma voz encor... Tá. Aqui... Cara, ele chutando, ele é muito estúpido por isso. Ah, um escudo, escudo. ó. Agora tem um escudo, ele tá carregando o escudo. <risos> e a espada, <risos> agora sim. Agora ninguém me segura. Ah, tem que apertar, ó, o triângulo, triângulo pra trocar as armas. Ah, tá. se tu quiser trocar pras adagas ou pra o espadão, né? Tá. Beleza. <risos> tá. tá, agora a gente já tem a runa, já dá pra abrir o portão lá. Tá. Portão pra cá, né? Isso aí. Boa, já vão sair do calabouço. Fechou, hein? Boa. Tá. Uh, então vamos lá, vamos pulando! Uh! <risos> Ó, o gráfico tá da hora, né? Ah, tá bem simpático, né? Encontre Zarok uhum. ao refazer a odisseia diabólica dele por Galomir. É possível achar as saídas de um lugar ao seguir a trilha fedorenta de Cosma <risos> dele. Ok. O conceito é ótimo. Então, tá minha gente? Tá, legal. Esse início já tá maneiro. É meio que um tutorial pra gente se acostumar com as mecânicas de jogo. Tá, já temos nosso mapa aí. Cemitério, Ai. então vamos pro cemitério. Ué, quero saber o que a gente vai encontrar no uhum. cemitério. Tá, tem uma parte que tá parcialmente traduzida, mas lembrando que essa é uma demo, né? Imagino que na versão final do game vai estar tá tudo redondinho, né? Não. Talvez eu precise de mais poções para reviver, talvez. <risos> Não, vamos lá, vamos, vamos encarar com coragem. É. Vamos lá. O tinha uma mãozinha caminhando ali. <risos> Olha. Então, tá aí, ela foi embora, né? Foi. Ai, é que viagem, Ai, né? Não sei mãe de Olha aí, nosso primeiro inimigo, já ataca ele. Ai, só... Ai peraí, cadê, cadê? Eu tava sem a Espada, eu tinha que ter que que agonia, que Essa que ter Essa mãozinha é amiguinha, né? Ah, fica meio viajante. Ah, que que que que ter que ali. Ai, tu me ajuda que eu tô nervosa? Bem-vindo de volta ao seu amado Callum. Os mortos fedorentos se ergueram para gracejar <risos> com os vivos inertes e que querem passar por cima do seu cadáver. <risos> então, bora. Ai, eu tô, achei que eu tava com a espada, que ridícula. Eu vou quebrar tudo. <risos> quebrar até lá. Aí é isso aí também. Vou quebrar Ela tudo. Ah, me os aos inimigos, já Deus. Ah, nem vi que tinha. <risos> Aí, aí, manda bem, manda bem. Tá. Lá Ele... ah, ah, não... tem uma porta ali? Onde? Calma. Não, é a porta cenográfica, né? Tá. Então, vamos lá. <risos> Nossa. Calma. Olha ali, olha ali. Caraca. <risos> Ah, não sei se pode isso. <risos> é, acho que pode. Aquela luzinha te seguindo é um fogo fato. Ah, fogo fato, Os é herói. heróis do salão não deveriam intervir nos assuntos dos mortais. Mas ao ficarem sabendo que Sir Daniel Fortesque recebeu a chance <risos> de se redimir. Eles resolveram dar uma chutinha com sua noção de profundidade. Ah. Ele irá circular inimigos, ajudando você a direcionar seus ataques à distância, ah. além de lhe avisar sobre coisas que mereçam atenção. Ah, aqui caso que era travar o, o alvo pra arremessar as adagas, né? <risos> Agora vai é destruindo a parada toda. <risos> Aí. Boa, tá, tá ok, né? Acho que tem poção, mas dá pra segurar para quando tiver menos energia, né? Tá, aqui ó, tem uma sombra aqui, ó. Aí, ó, tem uma parada aí. Ah, runa da terra. Ela hum. escondida aí atrás do negócio. É, eu quebro todas as lápides ou não? Olha, daqui a pouco vai encontrar algum item aí. Hum. Pode ser útil, né? Olha ali, ó, eu já vi. estamos renascendo. nascendo. Eu vi, porém eu não fico nervosa. Eu não tenho mais medo! Aí, ó, tem uma parada assim... Ah, será que é um checkpoint ali? Um lugar para salvar? Vamos primeiro olhar o vídeo. Não deixe os zumbis te detonarem. Ah, é para recuperar ferimentos energia. usando esta fonte do rejuvenescimento. Ah, da hora. Ok. Aí, Eita! agora. É ah tá, mas ela é permanente. Ah. Ah, tranquilo. Sai! Pausou a runa, vira a câmera aí que deve estar uma. Ah, fi! Sai, sai fora! Era pra ter morrido, louco! Ia dar uma rilada ali no. É, porta. pior! Nós sabemos o que tem lá pra frente, quando o jogo dá muito. Ah. muito item, a gente já sabe. Aí! <risos> Boa! Ah, tem alguma ah, que, coisa é... ali. Parece é uma, uma runa isso aí também? É ah, ah, runa do caos. Tá. E aí? Às vezes pode ser bom ver o um mundo de outra perspectiva. Hmm. Lembre-se de tirar um intervalo de vez em quando para apreciar a beleza da nossa amada Galomir. Fique de olho de qualquer hein? coisa interessante. Tá, okay. uma mexida na câmera, ver se tem alguma coisa escondida. Ah, ah, ali! Ó. Olha aí, ó! <risos> a dica dele. Tá. Ah, okay. tinha a grana, né? E ali, o que, que é aquilo ali brilhando? Tinha, mano. deixa eu ver se não tem nada desse lado aqui. Não. Não, não né? Nem... Não. Nem vou me gastar. Tem alguma coisa brilhando aqui atrás, né? Olha aí, tô... Tô... Calma! Tô jogando <risos> com coisa errada. Calma. Deixa eu virar aqui a câmera pra cá. Ah, aqui. Isso aí. Ah, é dinheiro também, né? Tá. Tem algum lugar fechado que provavelmente tu vai poder usar a runa, né? Tem que voltar. e tinha algum caminho que tu não põe? Não, vou dar uma riladinha só. Vai uhum. tá lá, ó. Pra onde? Aí, aqui em ó. cima, né? É. Aí, aí tem um portão fechado. Aqui, ó. Ah! ah! ah Caraca, olha quanta gente! Deixa eu sair correndo! Mata geral aí! Caraca, a tá usando <risos> a adaga, a espada, tudo ao mesmo tempo. É, é que o. Eu... Ah, era na bolinha que joga de longe, tá apertando o triângulo, que louca! Boa. Caraca. Que louca! Ah, um aí. Ah, Caraca, tá morrendo, hein? Lembre-se. É. Nada passa despercebido sob o olhar de um anjo. É, vale dar uma recuperada nessa energia aí, hein? Tá Vou quase. Voltar. Ou volta, usa o item, né? Tô pertinho volta ali, hein? Ah. É só pra garantir. Que eu não sei o <risos> que vai ter lá na frente. Peraí, aí, para aí! Calma! Aí. Tá bom! A trilha sonora tá massa também! Aí ó, recupera tudo! Boa! Boa Aí. Espero que não renasçam. É, se renascer, tá preto. No caso. Olha lá, lá no fundo tem um. Tem a parada do anjo, ó. Nada escapa do olhar do anjo. Peraí, daí eu, eu posso trocar e tocar. Pode. Ah, Aí, ó. Era isso que eu não tava acertando. Que louca, tava apertando errado. <risos> aí. Que que é com o anjo? É uma alguma coisa do anjo ainda. Olha, olha aí, ó. É o... Toda vez que eliminar um inimigo com uma alma, hum. ele será preenchido. Encha o cálice e colete-o. Assim, você hum. vai se tornar digno de visitar o Sagrado Salão de Heróis. Peguei uma arma para nova, né? uma nova, arma, Há um cálice em cada região de Galamir. Eles estão ocultos ou bem protegidos. E só um verdadeiro herói tá. coletará todo. É, tem que me que limpar a área, né? Pelo que eu vi... Ainda falta alguns cálices, né? Não, nem todos os inimigos têm alma, mataram a maioria dos que as possuem conseguiu 85% dos cálices aí desse, dessa área. Hum. E aí? não tem nada, né? Esse portão aí. Fechado. Não Tem nada aí? Não uh -uh. e... que eu tenha visto. Não tem nada, né? Dá uma explorada aí, hum. deve ter mais alguma coisa para avançar ainda. Hum. Então. Atrás do anjo aí, deve ser por aí continuar continua, uh. Tem um livro aí. Olha ali, tem uma porta ah, sinistra. se eu vou com outro botãozinho que ele corre mais rápido. <risos> o mundo dos vivos ah, está ali. além dos portões de caveira. O demônio do vitral, mestre do mausoléu da colina, Nossa. leva consigo uhum. a chave <risos> vai ter que achar esse demônio. <risos> tá. Eu subo aqui. Sobe aí. Olha que tem um zumbi ali. <risos> ele vai voltar? Ai, os sucoses! Tem mais aí! Ó, vai por aí, ó! É. É. É. É. Caraca, ele ah! tá ali olha pra trás! Aí. Ah, 100%, ó O Cálice dá pra ser coletado agora. E onde é que tá o Cálice? Ah, lá, Nossa, Lá em cima, é né? Só voltando agora. Tá. Boa. Pra esquerda, né? É isso aí. Descer ali. Aonde? Aí. Aí. aí os homens ali já tem um zumbi ali. Tem problema, eu acabo com ele. Ah. Aí, é perto do anjo, do lado do anjo aí, Ali é. Teoricamente é aqui, né, mãe? Aí é. Eu acho que tem que ler o livro, talvez. De novo. Esse não. é o cálice. Esse aí é só o tutorial. Hum. Como é que tu te interage? Tem que ir no portão ou no, ou no anjo? E aí? No portão não dá pra ir direto no portão? Vamos ver. Aqui. Não Ué, como é que vai coletar? Porque é uma maneira de coletar, a gente já tá com 100% agora hum, Não tem nenhum buraco aí? Não. não? Tem certeza que não é no anjo aí? Ué Não dá para interagir com ele? Hum, então será que é só no final da fase? Segui lá e... tá por aí onde é que tu tá né? é Ai! <risos> Ai socorro, socorro, socorro A Gabi tá uma com como se fosse de terror a parada Ai mas é um pouquinho de terror <risos> é. Olha só, tá com pouca energia não, dá pra usar um item aí Dá, como é que eu uso? Vê aí se no menu tem como... Não. não. No outro. No touchpad. Né? Aí, ó. Ver aí se tem algum lugar aí que tem a poção. No livro. No livro. Dá uma olhada no livro ali se não tem alguma coisa no livro. Não. Não tem uma. Achei que tinha uma poção. Se não tem. Aí vai, vai assim mesmo. <risos> Na real, eu tinha poção. É, ela gente. tá lá em cima da tua barra de energia, né? Tá ah, tem ali itens, ó. Aonde? Arcos. Ah, não, é isso aí mesmo. <risos> Ele talvez use automático, né, quando chegar no final. Pode Vai. Ah, é. <risos> tá. Então, pra cá? É, vai, vai, <risos> é Aí. Caraca, isso aí. Eita! Boa! Aí. Tá se poupando, né? Tá, claro! Lá, lá tem, um, tem um baú ali, tem mais alguma coisa. Caraca, minha ah! é pegadinha! Calma! Caraca, Caraca Ai, é que sacanagem! Socorro. Ah, um escudo melhor. Tá, o escudo ele já usa automático eu que não tô usando? <risos> eu não sei, Gabriel, acho que não tá usando. É. Vê ali no livro, ó, tem alguma coisa aí. Fique à vontade para atravessar a água rasa, mas não tente ir nadar. A flutuabilidade <risos> pode ser problemática para os que estão um pouco mortos. então é, na água rasa, dá. É, é só trocar aqui o espadão. E aí vai ter que pular, hein? Aí, boa! Online. Ah, da hora! Ah, ah não acabou! Creio. <risos> acabou, né? Ah, e aí? Gostei do jogo ah, até bem agora. Achei massa. Viu? Acho bem legal. Achei da hora. Ó, galera, acho que é isso aí, né? O que tinha na demo era isso daí mesmo. O game vai sair aí no, no final do mês ainda, né? Então, quem quiser conferir aí, dá uma, dá uma olhada no lançamento também. Se a galera curtir, a gente traz a versão final do game aqui pro canal também, né? E é isso aí, né, galera? Acho que vamos ficando por aqui nesse vídeo, né? E até a próxima!